Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel Albarnuzic e no vídeo de hoje vou ensinar vocês aí a como instalar mods no Stardew Valley. Então vamos lá pro vídeo, beleza? Bem, primeiro vocês vão entrar nesse site aqui chamado Nexus Mods. Ele é um site de mods para vários jogos, mas nesse vídeo aqui específico vai ser de Stardew Valley, beleza? Bem, depois que vocês criarem uma conta aqui no site, vocês vão entrar nessa página aqui do SMAP. E vão descer um pouquinho lá embaixo e pesquisa aqui ó, vai ver tá aqui ó, Description, Files, Images, aí etc. Vocês cliquem em Files. Vai aparecer isso daqui, vocês clicam aqui, ó. Manual, Manual Download, que é o Download Manual. Aí vai carregar essa página aqui, vocês cliquem aqui, ó. In Free Slow Download. Vai carregar isso daqui e vai fazer o download. Tá aí, ó, tá fazendo download. Vocês vão ter que ter o WinRAR instalado ou qualquer programa de Descompactação de arquivo zip Certo, fez o download aqui, eu vou Colocar aqui na área de trabalho Pronto, tá aqui é o arquivo que nós baixamos do smap Vocês clicam aí E... arrastam isso daqui pra cá, a área de trabalho ou qualquer lugar Carregar isso daí e pronto Isso daqui você já pode apagar Pra galera que viu esse meu vídeo aqui, que o estado eu valendo não entrava para é... Pra instalar o mod Vocês tem que fazer o seguinte No caso de vocês, vão tá, vai estar tá em betas, né Vai estar tá com isso daqui ativado, né? Vocês, depois que... Caso vocês queiram instalar o mod. Vocês tiram disso daqui e colocam em nenhuma. Aí vai atualizar. Aí depois é só fazer... O que eu vou fazer aqui no vídeo, beleza? Vocês clicam aqui na pastinha. Vai abrir isso daqui. É... Mas antes de tudo, começar a fazer o download aqui. Vocês tem que fazer o seguinte. Se vocês tiverem um save, né? para fazer o download, né? você quer instalar mods no save, e você já tem um save original sem mods, vocês tem que fazer o seguinte, vocês dão Windows R e digita porcentagem app data porcentagem, vai abrir essa paixinha aqui, vocês descem lá embaixo, vocês vão entrar aqui na página do Stardew Valley, vocês vão clicar aqui em saves, e vocês vão copiar o save de vocês original, para fazer o backup, vocês vão copiar e colar em algum lugar, Pronto, eu fiz o backup aqui, agora pronto, agora vocês vão clicar aqui ó, install Windows. Aí vai ter aqui ó, é... O... É... onde você quer adicionar ou, ou remover o S-Map, vocês clicam aí no 1, que é onde está instalado o install o... de valer de vocês, no meu caso está no local D, que é onde fica o meu HD. Não é o meu. onde está o meu Windows. Então é aqui mesmo. Então eu vou digitar 1 um, e aperta Enter. Aí vai falar aqui, ó. What do you want to do? Eu não manjo inglês, então é isso daí. Vocês simplesmente colocam em install SMAP. E agora vocês copiam isso daqui, ó. Daqui do D até o porcentagem. Copiou isso daí. Vocês vão entrar aqui na Steam. Vou entrar aqui no Estado do Vale Propriedades e vão colocar aqui ó. Ah, tem que copiar o aspa também, beleza? Vocês copiam isso daqui tudo, ó. Daqui do aspas até aqui no porcentagem, beleza? <tos> Depois de copiar, é só dar um enter e fechar isso daqui. Agora vocês podem fechar isso daqui. E fazer o seguinte. Agora vocês, depois de tiver instalado isso aqui, tá tudo certo, né? Deixa eu só copiar isso daqui e colocar aqui no. Bloquinho de notas. Agora pode fechar isso daqui. E agora vocês precisam um modzinho para vocês, beleza? eu vou precisar aqui, deixa eu ver o. Tractors Mod. Tractors Mod. Que pra mim é o melhor mod que tem aqui nesse jogo. Aí tá, vocês vão clicar aqui em Files clicar em manual download eu já tenho o smap, agora é só clicar aqui em download clica aqui em slow download é, depois que vocês fizeram a instalação do smap vocês não, não apaguem isso daqui, beleza? que isso daqui é o que vai fazer, caso vocês queiram jogar o jogo original novamente isso daqui é o que vai fazer o, a desinstalação dos mods, beleza? Então, deixar essa pastinha aí, salva em algum lugar, beleza? Certo, baixou aqui o, o Extractor, os mods, né? Vamos fazer a, um, a descompactação aqui. entrar aí onde tá instalado o Stardew Valley. No meu caso, aqui. Common. Stardew Valley. E tá aqui, ó, a pastinha mods. E no caso, vocês vão passar... Essa pastinha aqui, ó. Tractors Mod para cá. Certo. Depois que vocês fizeram a instalação aqui, pode apagar isso daqui. Aí agora é só entrar no Stardew Valley, beleza? Vai aparecer essa pagininha aqui, quando for, vocês vão iniciar. É só esperar carregar aí, rapidão. Tá carregando os mods. Agora vamos carregar aqui. Vamos verificar se realmente instalou o mod aí. Ah, tá, beleza. Aqui não hum, é, tá tendo festival do ovo aí. Eu não não posso entrar por aqui. Então vamos ver se eu consigo dar a volta aqui. Porque onde dá pra ver o mod aí. No Tractors Mod em específico. É lá na casa da Robin, eu acho que é o nome. Da menina lá. Acho que é Robin mesmo. Que é essa casa aqui, ó. Certo, voltei aqui, tá quase dando 9 horas aí, né. É, falta aí 10 segundos. Ou 10 minutos aqui no jogo, né. Então, vamos lá. Pronto, deu 9 horas. Beleza, aí entrou aqui na Robin, né. Na casa da Robin. Clica aqui em construir instalações. Aí vamos pesquisar aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui. Casa, casa, casa, estábulo. Casa de goma casa... Aqui, realmente instalou. É, no caso é cara pra caramba, né? Depois eu vou ver como é que muda isso daqui. É tipo, dá pra mudar nas configurações dos do... arquivos base lá, que dá pra alterar isso daqui tudo. É, mas como vocês estão vendo aí, tá funcionando direitinho. E é assim que instala mods, beleza? É, vocês simplesmente colocam lá na... Pa... A, a paixinha que você extraiu, vocês colocam lá na paixinha mods. Agora eu vou ensinar vocês como é que... Desinstala... Mods. Bem, depois que vocês tiver a, a partinha lá, né, do SMAP, vocês clicam lá, clica em Install on Windows novamente, vai aparecer isso daqui novamente, vocês apertam um que é onde está instalado o, o estado vale de vocês, e aperta 2, inst Install SMAP, e clica Enter, depois de apertar 2, e simplesmente dá um Enter, vai fechar lá, e daqui você já pode apagar, entra lá na Steam, clica lá no Stardew Valley, Propriedades, e apaga isso daqui tudo. E é isso aí, caso vocês queiram voltar de novo, né, a usar o original, vocês cliquem aqui em Beta, e clica aqui em Compatibilidade for Windows. E aí vai atualizar isso daqui e é sucesso, beleza? E aí é só fechar e entrar de novo no Stardew Valley. E assim vocês desinstalam o mod. Depois vocês vão entrar aí no disco local em onde está instalado o Stardle Valley de vocês, tinha Apps, Common, Stardel Valley e apagar essa pastinha aqui, ó, mods. E prontinho, tá tudo perfeitamente. Tudo perfeito. Agora é só entrar no Stardle Valley de vocês, que é sucesso. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês. É, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Que eu vou tentar resolver a, a dúvida de você. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou! Ah, deixa o like aí só pra dar uma força, beleza? Então é isso aí. Tchau!